Você se mudou ou vai se mudar em breve? Conforme consta na Resolução Mil da ANEEL, toda vez que alguém ocupa um imóvel, seja por aluguel ou compra, a conta de energia elétrica deve ir para o nome do novo morador. Para efetuar a troca do nome do titular da conta, a distribuidora pode solicitar documentos de identificação do consumidor, documento com data que comprove a propriedade ou posse do imóvel, Informação de endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações, declaração descritiva da carga instalada e informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações. Com tudo certo, a distribuidora deve realizar alteração de titularidade no prazo de até 3 dias úteis na área urbana e cinco dias úteis na área rural. E não se esqueça, débitos em nome de moradores anteriores não podem ser cobrados do novo morador como condição para alteração da titularidade. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.